Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente, e saiba que emagrecer é uma coisa muito bom de se fazer, sim, emagrecer sempre foi uma coisa muito boa de se fazer, pois é no procedimento de emagrecer que, se você, que você sempre consegue as melhores formas de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente, sim. E conseguindo emagrecer, você consegue mais vantagens, como por exemplo, entrar dentro de um carro, dentro de um táxi, dentro de um Uber. É dessa forma que você consegue melhor as coisas. E assim, conseguindo melhor as coisas, você facilita a sua vida para o melhor. E logo logo eu vou te mostrar um blog onde tem treinamento de quem te como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Mas não se esqueça de se inscrever neste canal do YouTube que vai ajudar você a como emagrecer.